Saudade de vocês também, viu? <risos> o cara só fica no Little Pony lá, mano, jogando. Vamos é detonar isso, essa porra! Eu tá tô jogando no artilizante de, de sabre, mano. É mesmo, eu aqui, ó. Garagem? Nossa, tô... e man... Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Não, no térreo, no térreo. Ah. Nossa, e eu nasci na garagem. Ah, já sei onde eles estão, eles estão lá no... É. 2 segundos pra eu chegar, jogo, né? vamos ver se dá. 10 segundos. Galera, ah, tá bom agonia quando você vê que falta 10 segundos e você não chegou Cinco ainda. Pra incessão, né? Ah, eu tô chorando, eu tô perto, eu tô perto, tô é perto. Tô perto, cheguei! Alguém estoura a câmera. Eu posso estourar, hum? deixa eu ir lá perto. Vou deixar o carrinho oh, aqui, ó. Oh, oh. oh. Tem oh. um dentro. Tem um tem, dentro tem já. Tem todo. de todos, não, tão, não, todos a, dentro. Todos estão Todos estavam lá dentro. Tem um tá. dentro da outra. Eles tem que essa, eu vou te frio junto com a minha aérea Só que eu sou Maluco, vou entrar lá SWAT Já, já. entrei Deve ter tá alguém rodando já Ah, eu entrei SWAT ah, mano, no isso? bagulho você entrou, eu entro também, tô na bota Eu entrei SWAT mano, loucamente pelo andar de Pô, cima a tá, hoje a gente tá jogando muito louco, né? Tamo. Uhul! Fala mal da Ike não, rapaz! Respeita a Ike! Aqui, ó, rapaz! Aqui é a IQ! Arrependo! Ah, Sabe por que você tá falando da, caí, da Juba essa! Respeita aqui a Ike, velho! Aí, ó! Ah, morri que é, é, é Caralho! Peguei outro, peguei outro ali! Boa! Olha o recruta! Tá indo aí, tá indo aí! aí. Olha o mute! mute. sei lá! Só ó. falta tá aí, o ó. mute! Entra pelo outro lado, voçando. galera! Eu tô Morre, da puta, peguei, peguei, peguei, peguei! Boa, jovem! <risos> Boa! Aí, peguei assiste pelo menos. Eu te bala eu pra peguei... cá. Eu peguei Se um assist também e matei um, mano. Aí. Eu coloquei o bagulho até onde não precisava eu coloquei, jovem. Vai, pula! Pulei, jovem. Caralho! Como é que achou? <risos> Ai, que mentira foi essa? Eu vou subir essa escada aqui loucamente. Ei, caralho, tem nego ali, tem nego ali, tem nego ali. Onde, onde, onde? onde? onde? andar de cima, andar de cima. Tá, vou tentar, eu, vou tentar, eu vou tentar pegar... Ah, na escada, mas... mano... Me mataram, oh, velho. Eu tava na camerazinha, velho. Olá, Maduki. Me mataram. Mano. Me mataram. Eu tava na camerazinha. Mataram onde? Mataram lá na garagem. Ah, também. Crazy, olha essa câmera do saguão é aí. Isso, tô, tô bom, tô, tá tô na do saguão. Quem é que tá... Aí, tá pronto. Tá vendo alguém? Tô já... Tá vendo alguém? Eu que tô em cima. eu vou por um bandite atrás. Não, não tô ó. vendo ninguém, cara. Então, pera aí. Deixa eu tentar colocar ele mais à frente. Saguão em si, não tô vendo nada no saguãozão é. principal aqui. Ah, aí, aí. Não tá valendo. <risos> Saí, ô Carrasco, saí. Bora lá, pô, Escada? Caralho, pra onde puta entrou? Aqui, aqui, aqui, ó. Tão vindo aqui onde? dois, ó. Termite e Ash. Escada? Ali no vermelhinho, ó. Onde eu espotei o vermelho, aí mesmo. Aí onde tá o Howley. Então, Termite e Ash aí. Caralho! Onde, velho? Onde, meu querido? Spot amarelo que aí, Raulando, você tá bolhando, ó. É um Olha o Francine fazendo ali. Aê, Caralho, porra. O Smoke. Se não matasse, ele ia me matar. Não ia, eu ia salvar sua vida aqui. Pô. Morre, filha da Pensava puta! Pessoal aqui é que me matou, velho. Ele jogou Smoke na minha frente. Tá do outro lado. É, acho que eu vou dar a volta aqui por cima mesmo, viu, cara, é mais eu fácil. Eu vi pelo esgoto, cara, só bem ficada. É, pode ser também, podia ser. Bora! Vai cada um vou pro lado. Suat, mano. Né? Eu entrar SWAT no rolê, hein? Tô como? Tô como, tô galo. Corre, caralho. Eu aqui, Twitch? Aqui tem, eu tô tá, tá no tiro. Pra zen tá tirando. Matei. Respeita a IK, caralho! Olha isso, velho! Que arma linda! Olha que arma maravilhosa dessa IK, velho! Vou ruxar nessa merda. Olha aqui. isso, mano! Mais um! Deixa eu tentar. Usar o meu corpo. Aqui, caralho. Eu vou entrar como? Suave! Me pegaram aqui, ó! Me pegaram! Cuidado que vem a pôr minha roubar! Cadê? Explodi tudo, velho! Boa! Ah, ah, roubou meu kill, hein? Roubou meu kill, mano, ah, mano. Ô louco! Tava na proteção Olha eu. atrás. Se fudeu! Ó. Ótimo. Mano, a que é vida aí, ó. Mano, a gente passou pelos caras que não deu nem pra ver, velho, o que aconteceu. Meu Deus do céu. Então os caras não entenderam que acabou a rodada. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!